Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal Sobre as Coisas de Deus e hoje eu tenho uma coisa muito tensa pra falar. Não existe neto de Deus, existe filho de Deus. Sabe o que é essa expressão popular quer dizer? Quer dizer que infelizmente você não será salvo pela fé de outra pessoa. Para você ser salvo, você tem que ter fé, você tem que ter atitude, você tem que decidir por Deus. Você tem que decidir por Cristo como o único verdadeiro salvador, como o único caminho que leva até Deus. E isso não vai ser feito através da igreja que você tá, do líder que você tem, ou dos seus pais. Muitas vezes você tem pais que creem em Deus, você tá numa igreja que tem muito avivamento, você recebeu uma oração de alguém, mas isso ainda não é o suficiente, infelizmente Deus não faz netos, Deus faz filhos então a salvação é individual e cada um tem que ter o seu momento com Deus cada um tem que ter o seu a sua fé particular, cada um tem que ter a sua a sua decisão, a sua oração levando em conta que oração tem oração de orar e oração de ação você tem que orar e tem que ter atitudes não basta simplesmente acreditar e fazer uma oração e deixar para lá porque, infelizmente, para você ser filho de Deus, você precisa sim decidir por ele como um pai. Um pai amoroso que não vai te abandonar, que tem tudo para te entregar, mas mais do que isso. Além de tomar parte da herança desse pai, você tem que se portar como um filho. E eu não falo só em termos de obediência, mas eu falo em termos de amor, de se sentir parte, de ter o DNA. O sangue do cordeiro tem que correr pelas suas veias. E aí você vai ter o DNA de Cristo em você, que é o DNA do primeiro filho. Você foi chamado para ser filho amado de Deus, mas infelizmente, por causa ou de ensinos errados, ou de preguiça, ou de decisões da própria vida, ainda temos muitas pessoas dentro das igrejas que pautam a sua fé, pautam a sua intimidade com Deus, pela intimidade do pastor, ou do líder, ou dos outros irmãos, e muitas vezes na família também, a pessoa deixa de buscar porque os pais já buscam, os avós já buscam, os irmãos já buscam, mas a pessoa mesmo não busca. Só que a palavra de Deus, ela traz claramente que na verdade nós precisamos buscar sim. E eu queria ler alguns versículos com você para que você veja isso. É, em 1 Coríntios 3,10 diz que Paulo alertou que cada um deve ter cuidado com o tipo de material que usa para construir a sua própria vida espiritual. Veja bem, você não está levando parte, você não está morando numa casa construída por outra pessoa. Você constrói a sua vida espiritual e você escolhe os materiais em que você vai escolher, você vai construir. Então, Paulo já está falando, você tem que prestar atenção no que você consome, no que você constrói, no que você usa para ter a sua vida com Deus a sua casa espiritual, onde você se sente confortável, em paz e descansa. É, em 1 Coríntios 3,8 está escrito que cada crente receberá o seu galardão no tribunal de Cristo. O galardão que vai ser recebido por Deus não é um galardão é, em grupo, não é trabalho em grupo, não é igual a escola, que a professora fala assim, façam duplas, e aí as pessoas falam, ah, pode ser de três, e ela, duplas. Não é isso. É, o galardão do Senhor vai ser distribuído individualmente. Você vai tomar posse daquilo que você conquistou. As recompensas no céu, onde é, nenhum ladrão rouba e nenhuma traça corrói, elas são individuais. Você tem que buscar aquilo que Deus quer entregar pra você. Você tem que tomar posse de, de bênçãos e de graça e de riqueza espiritual pra você. Não espere que você vai receber... É, riquezas no céu, vamos colocar assim, recompensas, galardão no céu, pelo que a sua igreja faz ou pelo que sua família faz. Você tem que fazer, você tem que buscar, é individual e tá no seu nome, no seu CPF, cristão. Romanos 14, 2, diz que está escrito que cada um dará conta de si mesmo, mais uma vez falando, você dá conta de você, você cuida da sua vida, pronto, acabou. É, Ezequiel 34:4 uma ovelha... Pode se encontrar perdida dentro do rebanho. E também em Lucas 15, 8 fala que Jesus conta uma parábola, né? Que conta que tem uma moeda perdida dentro da casa. E em 1 Coríntios 15, 34, Paulo fala que na igreja em Corinto tinha crente que não tinha conhecimento de Deus. Então, olha só, esses três versículos estão apontando. Que você pode estar na casa, você pode estar dentro, você pode ser uma moeda dentro da casa, você pode ser uma ovelha dentro do rebanho, você pode ser um crente dentro da igreja e ainda assim não conhecer o pai, ainda assim não ser feito filho, ainda assim... Assim, não desfrutar, usufruir do que Deus tem pra você. E eu estou te chamando a, a pensar sobre isso ore, faça uma oração a respeito disso no final desse vídeo, se você assistiu até aqui fala pai, Deus, Senhor, oi Jesus tudo bom? deixa eu te perguntar uma coisa eu tô fazendo as coisas em grupo ou eu tô fazendo individual? e se eu tô fazendo em grupo, me ensina a fazer individual, me dê oportunidades eu quero ter criatividade o Senhor é o Deus criador, eu quero olhar e ver o que, que eu posso fazer, porque muitos cristãos estão esperando recompensas que não são deles muitos cristãos estão achando que vão receber como igreja algo, e sim como igreja você vai receber algo, mas como pessoa, como indivíduo, como ser vivente, como espírito vivificado, você é um filho amado do pai, em quem ele tem muito prazer, Deus fala que quando uma alma é salva existe festa no céu, existe uma individualização da salvação, a sua salvação é sua, é única e não depende de outra pessoa, nem a salvação, nem a recompensa, ou seja, para ser salvo você precisa crer em Deus, e você que precisa crer, não adianta seus pais crerem por você, não adianta seu líder crer por você, você precisa crer a salvação individual. Você batiza porque você decidiu, você é feito filho de Deus, tem direito e herança, o sangue do cordeiro corre nas suas veias, você tem DNA do seu, também Individual. Você não batiza por grupo, você não batiza por hereditariedade. Tipo, se seu avô batizou ou o um neto está batizado. Não. A pessoa tem que escolher se batizar nas águas. Então, o batismo também é individual. Quando ela crê em Senhor Jesus, ela já está salva. Quando ela é batizada nas águas, ela já foi feita filha de Deus com direito à herança. E agora ela pode tomar posse de coisas espirituais. A vida de Deus vive dentro dela. O Espírito Santo amalgama com o seu espírito. Mas e a terceira questão? É o reino. O reino do céu, ele não é mais por fé, mas por obras. A salvação é por fé, o reino é por obras. E as suas obras no reino, o galardão espiritual, o que você vai ter no céu, vai depender do que você faz. Então, eu estou convidando você a ter uma vida com Deus individual também. Valorize a sua família, valorize a sua igreja, valorize os seus líderes, valorize a nação que você tem. Nós que estamos no Brasil, somos muito privilegiados, sim, porque podemos falar de Deus sem ninguém dar um tiro na nossa cabeça. Então, valorize isso tudo. Mas entenda que o senhor tem chamado para você ser filho, não ser neto, não ser sobrinho, não ser. Parente distante que só aparece no Natal pra foto que ninguém nem vai revelar porque já não tá na moda. Você foi chamado pra ser filho amado do Senhor. Busque a Deus individualmente e receba galardão, receba testemunho, receba o poder de Deus. Sinta-se fortalecido e vivificado, porque eu rejeito sobre a sua vida. Você não é moeda perdida dentro da casa, você não é ovelha desgarrada dentro do rebanho e você também não é um cristão da igreja que não reconhece o Pai. Amém? Que o Senhor te favoreça.